Crimes Ocultos é uma história em quadrinhos do gênero, ficção científica, investigação e ação. É uma história brasileira dividida em três capítulos, com essa sendo a primeira parte do dele. Antes da história começar, é dado um aviso para não confiar nas pessoas que usam óculos escuros, pois há mais verdade no olhar de uma pessoa do que nas suas próprias palavras. Tem mais avisos, a Graphic 9 o Crimes Ocultos começa! Na primeira cena, em um viaduto à noite, vemos dois personagens com rostos ocultos pelo escuridão um com trajes brancos de combate enquanto o outro usa roupas de dedinho. Uma narração conta que o Brasil mudou muito nos anos 2030, mas que tudo piorou quando o teste de humanos especializado. Os dois personagens começam a lutar, depois de levar uma grande cotovelada e ser derrubado, o detetive se joga na ponte na né, tentativa de escapar de seu adversário. O narrador diz que pessoas malucas decidiram se tornar heróis de rua e causar o caos na cidade. Seu trabalho é lidar com mesmo que pareça bem cometer alguns crimes ocultos. No dia seguinte, em um quarto de hotel na cidade de Curitiba, alguém acorda e descobrimos que o narrador é na verdade uma mulher chamada Isabela Olivia. Ela passa a mão ao lado da cama e percebe estar sozinha. Ao saber que está 33 minutos atrasada para o trabalho, o artista vai se arrumar, porque estar bonita é uma regra. Então vemos um edifício enorme de uma marca chamada Tangercent. A Dentro da Bela, agora com um uniforme, diz que nesse local todos adoram, mas o que é uma grande mentira, já que o primeiro segurança que a cumprimenta pensa coisas horríveis sobre suas técnicas. A porta do elevador repentinamente abre e um homem aparece olhando para seu relógio do lugar. Seu nome é Francisco Dantas, um especialista em equipamentos técnicos. Ele diz estar procurando Luiz. Que ele nem tenha vindo trabalhar. Depois de algumas piadas sobre o uniforme da empresa, Isabela disse que está de treinar, mas preciso pede porque ela não faça o que fez no dia anterior. Então vemos que ontem, na academia do prédio, enquanto praticava soco, Isabela exagera na força e atravessa tá em casa, escalinaria por todo o salão. Depois de se despedir, a protagonista de cabelos loiros desce em um dos últimos andares de prédio, o um andar Golden, onde fica o escritório. E, segundo suas palavras, lá está a pior pessoa do mundo, Deus No caminho, ele encontra uma moça chamada Flor, que parece estar nervosa e mente dizendo que vai só entregar alguns documentos. Isabela não acredita na mentira, mas uma coisa saindo na sala de reunião chama mais atenção. Após informa que o Instituto Contratão fez o verbo há quase quatro meses as vendas dos produtos de aumentaram 17%. Então, vemos uma figura com roupas formais que manda seu funcionário tirar 5 milhões de um programa para artistas desintegrar para o Instituto Contratão. Vendas se mostram insatisfeitas com o resultado, já que suas estimativas eram de 20%. Mas antes que o funcionário pudesse dizer qualquer coisa, ele leva é um golpe por trás, que na verdade ele já pela que involuntariamente abriu a porta de suas portas. Ela grita com seu próprio superior, perguntando como ele pode estar tendo esse um grupo de crianças autistas. O homem manda seu funcionário e embora e fala para essa ela nunca mais estar com seu superior, fazendo-se questionado por que do nome superior. Na última página, vemos que Francisco finalmente encontra Luiz, que ele é ninguém mais, ninguém menos que o homem mais é do início deste capítulo.